Jonas partiu, hein? Jonas partiu. E aqui eu estou conversando com o que foi pastor do Jonas, né? Paulo. Paulo César Rosa de Oliveira. Rosa de Oliveira. Ô Paulo, quem são seus irmãos? Ah, eu sou, na verdade, eu sou de São José do Rio Preto, né? Eu não tenho parentela aqui. Eu vim lá de Rio Preto, fui para São Bernardo, depois de São Bernardo eu vim para Franca. Primeira nomeação na né? no Metodista. O primeiro pastorado seu foi na Metodista. Metodista. Mas vem cá, e qual que é o seu vínculo com a igreja Metodista, o Evangelho? Não, eu me converti Quinto. na Metodista em Rio Preto, né? São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, sim, só para é. fixar a é cidade mais bonita do estado de São Paulo. Nós temos um, um, uma cena lá com São José do Rio Preto. É, eu. eu a eu... minha nora é de lá, a Rúbia. O, o namorado da minha neta é de lá, São José do Rio Preto. E a gente tem, assim, ó, o, o pessoal está amarrando a nossa história junto com São José do Rio Preto. Então, São José do Rio Preto, é. aí eu me converti é um... na metodista lá com o pastor Biculto. Bicudo. Bicudo. É, Você tinha Campo, que idade? Biculto. Na época eu tinha 70... Ixi. 70. Não, estou falando é. ano, né? No ano de 78, 70. 77 eu tinha o quê? faz as contas você está com quantos anos hoje não, não pode falar a idade não, não pode falar <risos> vai, faz as contas 59 é, é 59 o Paulinho, agora não, é, vai, vai, vai, vamos, eu, eu vou... tinha o quê? Dezo... É, 18 é, anos 19 anos é. é. o pastor o que que e os seus irmãos quem são os seus irmãos os meus irmãos estão meu irmão eu tenho na verdade a gente tem eu tenho quatro irmãos né uma está em são paulo outra e os outros três estão tá em Rio Preto. São José é do Rio. E meu irmão, o Carlos, né? Ele frequenta a metodista lá? Não, só eu que frequentava. Só você. O seu pai como que chamava? É, meu pai e minha mãe, eles tinham o mesmo nome, né? Francisco e Francisca. Fizeram um casamento de... de... É, aquela é. época de Gincana, é, né? Gincana. Um casal que, que tinha o mesmo nome. É. E, e São Rodrigues? Porque você assina na Rodapinal. Não, não. não, Rosa de Oliveira. Rosa né? de Oliveira. Na verdade, a gente é descendência espanhola, né? Espanhola. Alma de Mallorca. Você minha conheceu o avô? Parte de... não, não, não, assim conheci meu, minha avó, minha avó por parte de mãe, mas sim, não tenho. Eu tenho lembrança dela falando espanhol dentro de casa, mas eu não conviveu com Como ela. chamava assim do Dorama. Doran, o, o seu pai, tinha quem irmãos do seu pai, só pra gente... Então, assim, porque na verdade a gente não consegue entender, né, meu pai, meu pai, ele era, ele era baiano de uma cidade chamada Guanambi, estado da Bahia, que, segundo consta hoje é uma das maiores cidades da Bahia, e ele veio a região de Rio Preto, minha mãe veio Veio, meus, meus avós veio da Espanha e se fixaram ali, se conheceram ali, então... Eles assim, moravam em fazenda ou na não, cidade? Não. Na, ah, na cidade, pelo caminho os parentes. Eu conheci só um, um tio meu, mas não se fala, antigamente não se falava muito, né, é. quem era quem e tal. Não, mas também não tinha comunicação, né, é, não era não só tinha, na carta hoje. e é. a carta você não tinha endereços e depois não tinha facilidade de escrever, né ainda mais Você centena. tem uma ideia, tem umas lembranças assim, que, por exemplo, meu pai trabalhava na Prefeitura São José do Rio Preto, ele recebia em Araraquara, tinha que pegar o trem em Araraquara e receber. Não entendi, até hoje eu não entendo por que que... Dá movimento é. para a, a é. ferrovia. É. Ferrovia. É. E já não ah, existe mais, né? É, já não existe mais. Ô o, o Paulo, então você chegou em Franca através por causa é, na da igreja. Da metodista, a da metodista, 86. Aí você ficou quanto tempo ali na metodista, como pastor? De, de 86 a 90 e, 95. Ficou 10 11, anos, On, 10, 11 anos. 11 anos. Foi um tempo muito bom. Aí você casou lá na igreja, ou não, você veio é, solteiro? Vim solteiro, casei é. com a... A Edna, é, ela é de Assis, né, de São Paulo, perto do Paraná, aí a gente se conheceu aqui e casamos, e faz 35 anos, hein. 35 anos já. Ô Paulo, mais um pouquinho, a Edna, é, tem os irmãos dela, quase todos moram aqui, não moram ou não? É, eles foram vindo, né. Foram vindo de, de Assis pra cá? De Assis pra cá, Assis, que Mota, né, que é, são cidades perto ali, né. E eles já eram metodistas na época ou não? Eles Como eram metodistas. Na verdade, ele eram de formação presbiteriana, né? Presbiteriana independente. Aí eles começaram depois a frequentar metodista. Aquela região tinha é muito forte, presbiteriana independente, até prudente também tinha, né? Igrejas grandes, presidente, é, igreja presbiteriana independente. E hoje é. a metodista lá em Candomota é uma igrejona. Uma igreja é. muito grande. E tem todos os parentes lá, né? A gente... Você viaja muito para lá ou não? Não, não. não. Falar a verdade, Ronaldo, não viajo para lugar nenhum. Só vou para Cristais. Cristais é por causa da fazenda, né? É, por causa do sítio. É. Né? Tem o um sítio lá. Ô, Paulo, e, e essa vocação sua da agricultura? Da onde que veio isso? Você mexer com terra? Você não, não, a gente... Não, não veio, né? A gente é. vai morar na chácara, depois compra o sítio, e aí vai. Vai, mas assim... É. Tem coisa que você não na verdade você acaba não escolhendo né vai acontecendo né Eu sabe que uma chácara você tem duas alegrias né uma quando compra outra quando vende é mas não é verdade não, quando você não mora é aqui você sempre morou em chácara aqui né depois já é, tem um bom tempo é depois que eu saí lá do centro né da metodística, que eu morei lá né não você chegou casa. a morar na casa a morei casa no fundo não na casa pastoral a e a... Pastoral general Osório não. Aquela casa pastoral é da igreja ainda? É, da igreja. É, ali uma propriedade muito é, boa, né? A pastora né? Maria estava morando lá, né? Propriedade excelente, né? Que... Estilo americano, mas é excelente. É, é então melhor ainda. O... Quem construiu aquela casa, o pastor Bill? Foi o Bill Garrison, né? É ele que construiu. O inglês é ótimo, né, Garrison? É. Bill Garrison, que era é. dois metros de altura, né? A casona grandona, né? É, a casa grande, eu falo estilo é. americano porque ela não tem janela, Ele, vitro. Ele, ele, ele, ele, de Franca, ele foi pra São Brasília direto? Parece que sim, parece que Ele voltou aqui na sua época ou não? Ele veio uma vez, eu trouxe ele, que ele pregava e pintava. Eu tenho até um quadro dele. Que ele o filho pródigo? É, te... é o filho pródigo. O que eu tenho é o pastor pegando a ovelha, buscando a, a ovelha. Ele ia passando a mensagem e, e fazendo o quadro e no final da mensagem o é, quadro estava pronto. Ele foi, inclusive, a gente levou, ele pregou na praça, fez um curso hum. na praça, na praça lá do centro. né? É. Eu estou falando com o Paulo que eu fui pastor na igreja central é, de Franca, presbiteriana, e a gente tinha um relacionamento bom ali com a metodista, né? ali... Antes, na nossa época, era o Joel Cardoso, né? O pastor Joel era de São Paulo? Como é que é? Eu não sei a origem do Joel, viu? A esposa dele? o pai dele foi pastor. Parece que a... não sei se a esposa Deixou dele... Deixou um filho pastor, num... né? É, é um o Joel o o está em São Paulo, né? É, João. Ele saiu da metodista e está na... Ele fundou uma metodista renovada. Um trabalho lá? É. O Paulo, ali... Você casou aqui com a Edna, já tem 35 anos. 35 anos. Três filhos? Três filhos. O Lucas? O Lucas, a Débora e a Raquel. A Raquel. E quantos netos? Por enquanto, nenhum. Você está fraco então Eu já estou com a neta fazendo quarto ano de medicina. A minha neta. Ah, é? É eu casei primeiro que a eu casei em 77, ah, 77. Quando você casou, eu estava nascendo, né? Você também, aí é não, é? É uma aí, época eu, que eu me converti. Eu sou de 52, eu sou de, de 59. Eu estava nascendo de novo, é, na né? Nascendo de novo. É, eu me co converti é. em 77, 78. É. A vida é um, é um desafio, né, Paulo? Me fala um pouquinho aqui, o que, que você marca de franca, que você chegou aqui... Casou e não quis sair e trouxe, veio uma, uma pessoa de Assis, amarrou a história junto e fez ah, a verdade, história. Na verdade, sim, eu nunca tinha, assim, eu via falar muito de Franca, quando teve os jogos abertos lá em Rio Preto, eu tive contato com alguns jogadores, que eu ia lá assistir o jogo, né, os jogos de basquete, Guerrinha e outros mais, né. Mas assim, eu nunca imaginei, foi por Deus mesmo que eu vim para Franca, agora... Gostei, gostei muito do clima, né? Porque Rio Preto é muito quente, São Bernardo, muita poluição, quando eu estudava. E, mas, franca, o bom era o clima, né? É, você estudou no, no seminário metodista lá? É, faculdade de teologia. Você, de você Rambo, conheceu o meu Bernardo. primo lá, o Ronaldo? Conheci. Um dos é, primos, né? Um dos é. 400 primos, né? É, tem muito primo Ronaldo lá, Ronaldo. Ronaldo Sattler. É, rosa. Esse tem rosa. é, é, é, é? Ele Devia ser parente meu, é, né? É. Não é parente seu. É, mas é parece o Sattler, né? Meu e seu. Ele então. trabalhava, eu trabalhei com o Ronaldo ah. na pastoral lá. Não, não sabia que era seu primo né? na época. pastoral Você sabe do caso é, -ca Cariolato? Como é que chama lá? Cariolato. Não, não. Não, é, não, não é não. O, da, o esposo da Shirley. Não, o senhor é, Jorge? Jorge Cairala. Cairala. Ele chegou na praça, eu estava passando, ele me interrompeu e parou. Assim, Reverendo, meus parabéns. O senhor foi muito feliz com o artigo que o senhor escreveu e eu li e gostei muito, e eu quero cumprimentá-lo pela, pela capacidade, a inteligência e tal. E, e aí foi falando, eu gostei, né? Depois eu falei, mas onde que o senhor leu? Eu falei assim, eu li no livro, na, no, no jornal da Igreja Metodista, como é que chamava? É. Expositor, Cristão. Expositor Cristão. Eu peguei e Valeu. no final eu deu uma risada, eu falei assim, aquele é meu xará, meu primo, ele é Ronaldo Sartler Rosa e eu sou Ronaldo Gomes Sattler. Aí ele riu, eu falei assim, não vou tirar nada do que eu falei. E fica para você também uma homenagem do seu, seu primo escreveu e você que... Mas o Ronaldo, é. vou te falar, é. do... o Ronaldo é gente boa. Viu? Uma história ele, bonita, ele é né? muito bom, eu trabalhei com ele. A mãe assim, dele é de Cachoeiro, né? daquela região ali, e, e é sato, ele é é, meu porque, primo, assim, né? Ele era da pastoral e a gente fazia um trabalho como estágio, né? Um trabalho com as faxineiras do, do IMS, que lá tem a Faculdade de Teologia e tem. Uhum. E tem a, a faculdade metodista. Tem odontologia, tem letras, tem um monte de curso. Então, a gente fazia um trabalho das faxineiras que entravam à noite. Das 11 até 11 h 30 Fazia uma devocional. E era comandado é. pela pastoral. E a gente dava todo o relatório para ele. Mas assim, o Ronaldo é gente muito boa. gente boa. É, igual eu mesmo. <risos> <risos> o, o, o, o, o, o Paulo, a Igreja Metodista, você chegou aqui, você pegou um, um grupo bem tradicional, né? de famílias tradicionais, como o seu, do seu Linto Bergamin, né? que é o pai do Jonas Bergamin. É, o seu, seu Olívio, Olívio. Né? Olívio Bergamini, seu Anísio, Anísio do do eu não Santos. lembro Dos Santos. o... É, tinha sim, né, a Shirley, né, do seu... A Shirley, a Shirley do seu... Shirley do Cairala. Cairala. Do Jorge. E, não, assim... E, e o pai da Roseli, é o seu Souza, é o primeiro nome dele. Da... Roseli do, do Chiquinho seu Oswaldo. O né, Oswaldo de Souza. Oswaldo de Souza. Então, da Dona Eunice é, é, do Oswaldo, é, é, né? Puxa, que senhor pessoa. Era, Dona Eunice é uma pessoa. Oswaldo era zelador da igreja, botava todo mundo para correr, né? Acabava o culto e ia lá pra a igreja. É, dar, fazer a <risos> e a assim, Tem uma história muito, muito assim, não, não é engraçada, né? Que ele morreu, faleceu no outro domingo. É. E ninguém mandou embora porque é. todo mundo esqueceu e foi todo mundo pro fundo tomar um chá e a igreja ficou parou no senhor Oswaldo? É, no senhor Oswaldo, ele faleceu. Então, ele faleceu e, e aí no, no domingo seguinte o pessoal foi todo mundo pro fundo tomar um chá e ele esqueceram a igreja aberta. Quando nós demos conta, já tinham roubado a guitarra da igreja, alguém passou e levou a guitarra. Aí o pessoal falou, nossa, o senhor Oswaldo tá fazendo falta. <risos> <risos> não vou dizer, O sou você lembra do sou Anísio, né? Seu Anísio. Eu me Professor, né? Eu lembro muito seu Anísio. Seu Carlos Palamone. Carlos Palamones a e a, Irma, Irma, a dona Irma, né? Irma. A Laura já estava morando não, em São Paulo, não foi, né? Não, ela não estava frequentando. Não, não frequentando. frequentava, era só o seu Carlos. É. Família Jardini também, né, A, a família Sonia. a, a Jardine era forte ali, né? Forte, muito forte. forte. Dona Sônia, eu sou... Seu Antônio, Não. né? Seu Antônio. Antônio. Depois veio a família, família quase que toda, né? A Cristina, o pessoal, né? Começou a frequentar a igreja. O seu Olívio Bergamini era, era um grupo muito ajeitado, aquele senhor, né? É, o seu Olívio e a dona Prisciliana, né? A Pris mulher Prisciliana. dele. Prisciliana. É. A gente criou muito vínculo, né? E a dona Laurinda? Não, não, Lucinda, não, não, essa, a mãe da, da Cleide. Não, essa eu não... O senhor não chegou a conhecer, não, não? Não, não. Na minha época ali era o seu Carlos... Quem e... cuidava da, da igreja? Zé Lava, não Não, já não tinha mais. Era o pastor era meu? A Dona Eunice. A Dona Eunice. A Dona Eunice, com o seu Osvaldo. A Dona Eunice era... era ela lavava roupa, né? E cuidava da igreja, por sinal, muito bem cuidado, né? lá Sempre teve muito, muito cuidado pela igreja, muito amor pela, pela igreja, né? trabalho ali. O Chiquinho você conheceu, ele mais novo, né? É, o Chiquinho, né? na época que eu vim Franca, ele tinha cabelo ainda, né? Ele tinha cabelo, então já é, é, é há bastante tempo. Né? Não sei se vai cortar. É, não, Chiquinho. <risos> é, é ah. mas depois ele foi, é. foi para Lins, né? Mudou, eles mudaram ele com a Rosalia, mas quando eu vim para Franca, a Angélica, a, Noemi, a Talita, a Thalita estava nascendo, né, a filha mais nova deles. Gente, o tempo passa em Paulo. É, a Angélica, a, a Rosalina ensaiava, as crianças tocavam, né, Eu, Tocava teclado, órgão. E o pessoal do doutor Hamilton, Cláudio Hamilton? Então eles ele tá vieram ali, depois, né. É, a família Jardim, é, né. Eles vieram depois, né. Com batizaram, tudo e tá. tal. Não é da sua época, não? É, Qual? não, eles vieram comigo. Na sua época, Cristina, né? Cristina, Sheila. Aí a Sheila trouxe, né, ó. a Sheila ó, tinha uns conhecidos, aí acabaram frequentando a igreja, se convertendo, e hoje o Adilson foi um dos que foram, ele é pastor em Cristais. Cristais eu conheço, é. É. O Adilson o... tá ligado à família Jardim? Não, é? não que era... eles, assim, eram amigos, de... né? Amigos, acabou, Ele acabou se convertendo e Acabou fazendo faculdade e está em cristais. Ele, e a gente acompanha lá né, no, no, no YouTube a programação dele muito é, então boa. E assim, agora teve uma perda. Então o Marcos foi comigo para a igreja, né? Ele acabou voltando para a igreja na minha época. que A gente tinha um trabalho no Curtume dele. O Condor o Curtume, que é dele e do Paulo, lá da, da Filadélfia. Uhum. É o filho do, do Nazir, na, na Cif né? Sim. E a gente fazia um trabalho lá, 5 horas da manhã, com os funcionários. Ele era do Marcos Jardim. Marcos no Jardim. no distrito. E o Marcos faleceu faz uns dois meses. É. E aquele pastor que faleceu, acho que é o Maurício? Não. Um, um jardim que faleceu. Não, é o Marcos. É o Marcos. É... Filho da dona Sônia. Filho da dona Sônia. Da dona Sônia. Dona Ele faleceu, acho que faz uns dois meses. Os dois meses. Né? Mais ou menos. Eu não estive lá, a gente estava com outros compromissos. Mas a gente deixa o sentimento aqui. A igreja metodista tem um trabalho grande. Agora tem uma pastora, né? Já teve oh, agora um... já não, agora já. A pastora foi embora o é. um ano passado, né? Tá e... o, agora está, se eu não me engano, é o Matheus, que ele casou com a filha do Marcos. Do Marcos. É. Matheus, eu não sei de onde ele não, não conhece. Né? A igreja fez o centenário na época do pastor. Como é que do chama? Byron. Byron. Aí Mas ele eu... veio de Ribeirão Preto e depois voltou para Ribeirão. Ele já é falecido, né? Não, o bairro está vivo ainda. Está vivo? Está né? vivo. Se eu não me engano, a esposa dele é que está muito doente, né? A Tia Ninha. Mas o bairro foi pastor, acho que sete, oito anos. Ele que reformou a igreja lá, deu uma reforma grande? Não, não... se eu não me engano, foi na época do Samuel. Foi... Veio depois de mim, Samuel. Samuel, que e... ele veio. Ele ficava, ele morava em, em Ribeirão Preto, não? que eu não tinha não, muito... Não, o Samuel cantado. veio disso, eu não sei se ele veio, não sei que cidade que ele veio. Ele assumiu depois de mim e depois dele veio o bairro. O bairro. E depois veio o, o Leondas e depois veio a Maria. E agora está esse rapaz, ele que chama o um rapaz novinho, Matheus. Que bom, Que trabalho tem uma história, né? É, bota história nisso, né? Bota história, porque ela é mais antiga do que a presbiteriana, né? É, bom, na verdade, é, né, a, a, a presbiteriana metod... saiu da Metodista, é, né? É filha da Metodista. É, como é que chamava o irmão lá, que, é, o... que tem uma rua no Parque Progresso, com o nome dele? Tem, é o professor... e rapaz, a gente não, não conversa muito depois, se a gente tivesse lembrado antes, a gente tinha lembrado dele. Ele, ele traduziu a... A Divina Comédia. O filho dele era ainda da metodista. Eu conversava muito com ele, ele era evangelista. É, e tem tal. um que mora em Brasília. Ziller. Ziller Trentino? É. Ziller, é, Ziller eu, Trentino, eu, eu ele. Acho que foi. Abiel, o Adiel. É, que... E as meninas dele usavam calça, esporte e cortou o cabelo, né? Aí não podia, né? Metodista. Aí eles pegaram e saíram e formaram um grupo. E foi assistido pelos presbiterianos. Então, mas no Parque Progresso tem uma rua em homenagem a ele. Tem, ué, o é. professor. Quem não Ele foi professor. Conhecia um pouquinho da história. É, porque um, né? é, um, é, um, eu claro. passava lá e falava, essa, essa rua aqui é do ex-pastor. Da igreja metodista. É, que, que virou presbiteriano. É, virou presbiteriano e fez um trabalho bonito na época, é. né? Cá entre nós, é. estava predestinado. Estava né? tá, predestinado. <risos> É, é, não, o presbiteriano tem que ser, você está no, no escrito aqui. Não, quando o presbiter vai é, metodista, eles é, falam que não estava predestinado. E é, quando vai da metodista, vai tá predestinado. Tá predestinado. o predestiniano está predestinado. predestinado. Você não vai editar o, isso, não? Vou, ué. Ah, não, ah, mas se ah. editar, não vai cortar nada. Não, é tudo. O, o Paulo, o Reverendo Júlio fez uma história bonita aqui em Franca, né? Que ele era muito amigo desse pessoal, na época, quando ele estava construindo a parte é de baixo. O é eles reunia na igreja metodista nos domingos porque não tinha salão para reunir aí eles pegaram e começaram a alternar o púlpito um domingo pregava o pastor metodista outro domingo o presbiteriano até formar aquela, aquele salão debaixo da igreja depois ele saiu deixou aquele salão pronto o reverendo Nicanor é que fez a parte de cima e ele comprou o terreno atrás da, da da, do, daquele salão que hoje está um prédio lá, nós construímos lá aquele prédio, mas o reverendo Júlio deixou a compra do terreno e deixou o salão embaixo. O reverendo de Canoas chegou em 52 e começou a construir a igreja e tem um, um, um detalhe que ele fez inicialmente deu uma ênfase na torre porque eram três lugares altos em Franca, a torre da da, da, da igreja, tinha o prédio Dom Pedro II, lá, o prédio da praça, Barão, e tinha mais outro um, outra construção alta e a torre. Ali eu subi muitas vezes naquela torre, lá em cima, para ver a franca, né a gente via a franca da presbiteriana, aquela torre. Então, só que o que sempre me incomodou na metodista é que aquela torre não tinha utilidade nenhuma. A, a torre da metodista. Da metodista, é, da era um, um visor. É, porque era na minha um... igreja lá em é. Rio Preto, a torre a gente usava para a escola dominical, era uma torre muito grande, tinha várias tinha as salas, né? Uhum. E, e lá embaixo tinha a sala, é. e depois ia subindo as escadas, guardava umas coisas lá e... Na metodista tem um mezanino, que eles usam para é. pôr a mesa de som e tal, mas depois a torre, é. e assim, e foi uma coisa... Não criticando, não sei quem fez, mas se é. você pegar a foto, eu fui no museu e peguei. É. Da igreja antiga, era muito mais bonita, tinha uma torre menor e eles arrancaram do, do lado e puseram no centro que só deu problema na igreja. Goteira, nunca ninguém conseguia tirar, ah, era lá, uma lá, torre lá. que ficou inútil. É. A da igreja presbiteriana ficou ao lado, né? E agora eles fizeram aquela rampa, ficou muito boa. Então, mas assim, ah, eu andei lendo que, que antigamente, né, lá no começo do Brasil lá, era só por igreja católica que podia ter. O frontispício é, de igreja, podia né? Ter, a fachada. Aí quando foi liberado, os protestantes é. quis. quis é. Quis competir, né? É, colocado não centro. tinha muita utilidade a torre. É, mas o, a primeira igreja luterana, que é assim com torre, não me engano, é a de Domingos Martins, perto de. É, na Vila Santa Isabel, lá no Espírito Santo, que eles fizeram 1800 e pouco, com a autorização de Dom Pedro, lá do imperador porque vieram muitos alemães ali na região e eles queriam ir fazer a igreja, e uma igreja que fosse igreja, templo, né, igual os, os antigos lá da Alemanha. Aí ele liberou, e daquele momento em diante, porque era mais como se fosse um salão do, do reino, né? É, não podia ter a fachada é, de não igreja. Não podia ter fachada de igreja. De, né? É, de templo, assim, de igreja. É, e hoje nós, hoje com esse tanto de igreja que tem, é. É alugando salão para lá e para cá, está muito importante. É, com, abre né? salão. <risos> Quanto é, abre salão, né? É, abre salão. É isso aí. As pessoas estão vendo o vídeo, talvez não sabem. É o um, um, um menino do, do, do um pastor que queria ser pastor também e queria abrir um trabalho, né? alugar um salão e abrir um trabalho. E aí um dia ele estava lendo na Bíblia e, e achou que devia mesmo abrir um trabalho. Aí o pai dele falou assim, meu filho, é muito difícil, é complicado abrir um trabalho. A gente faz um trabalho quando a gente tem uma visão, quando a gente tem uma direção de Deus e tal. E ele falou assim, pai, mas eu estou lendo lá na Bíblia. E a Bíblia diz assim, abre salão, abre salão. E chorar, é para abrir, chora, o é abrir o salão. E era o Salomão chorando pelo filho, é, Absalão. É, Absalão. Ô gente, ô, ô, ô Paulo, mas que coisa boa, você tem os seus filhos já, já morando aqui, e você, você morou na, na, na chaga depois de lá, né? Já tem quantos anos você mora nessa chaga Eu mudei para cá em, se eu não me engano, se eu não tô enganado, 96. 96. 96. Aqui 96. você tinha um fogão de lenha, aqui era tudo descampado mesmo. É, a, a quando a Wacha, gente já... veio para cá não tinha asfalto, não, não tinha... Não, asfalto. Não, não tinha... Não tinha coleta de lixo, né? Não tinha. Era um tinha desafio nada. constante, Hoje, né? Hoje, graças a Deus. Aí, ó. Tem toda a infraestrutura, né? É. Você tem água da Sabesp aqui? Tem. Tem. Tem água da Sabespa. Mas você tinha um Poço, né? Tinha um Poço, né? Eu lembro quando o seu sogro faleceu. Até estava chovendo bastante, eu conversei com a Edia. Ela falou assim: ah, Isso aí é sinal da graça de Deus, da bênção de Deus. Né? Como que chamava? Eu sou José Honorato e a Dona Eunice, logo então, depois de uns cinco anos. Dona eles Eunice vieram para cá, né? Vieram. Morando eles aqui? vieram né? para cá, mas quando eles vieram aqui não tinha energia, não tinha nada. Não tinha nada. Aqui do lado é, a, é do seu cunhado? É, Aí. aqui mora é minha cunhada e do outro do lado, lá é minha outra cunhada. E qual a área? De, de, de... Aqui é... 50 de frente por 100 de fundo, 5 mil metro quadrado. metros quadrados. 5 mil metros. Dá uma diversão boa, não dá? Dá, dá um trabalho para três hectares, 5 é, hectares. Né? A pessoa tem que ficar esperto para limpar tudo, né? É. Como diz o ditado, se você limpa, vira, vira as costas, tem que fazer de novo. É, né? vai voltando, né? <risos> Eita. Até você me ajudou, uma vez você me deu uma foice, né? É, eu já <risos> te dar um presente. Não, é uma foice, foi. -se. E aquela foice era boa, pena ah, que a foice sumiu, ela ah, foi. -se. Foi isso. É. Ô Paulo, que coisa boa! A gente conviveu muito e até hoje. Hoje eu passei aqui e falei assim, eu preciso de conversar com o Paulo, registrar essa você história. Conseguiu pegar aqui hoje, estou chegando, é. tá chegando da roça. Está chegando da roça. O Paulo, o que, que marca você aqui em Franca, além do casamento? Não, marca Não. assim, uma cidade boa, uma cidade com um clima muito bom, pessoas muito boas, né? Cidade assim que eu me dei bem aqui, né? Achei uma cidade muito boa e tal. E... Então é isso, né? Vim para ser pastor e acabei ficando. Estamos aí, né? Eu vim para Franca porque passar um trabalho de férias. Fiquei conhecendo a Meire na Igreja Central, amarramos a nossa história, ficamos dois anos namorando no seminário, e quando terminei o seminário eu estava casado, uma semana, em Campinas casa, é, em Campinas. Aí eu fui para a minha região de. É, Caratinga, eu fiquei dois anos lá. O meu filho mais velho nasceu lá, em 78. Em novembro de 78. Caratinga é minha, é. né? Aí eu vim de lá, a minha esposa veio grávida com, tá, do Tácito. Ficamos dois anos. Quando chegou em abril, o Tácito nasceu em, em, em 1980. Aí eu fiquei franca, não saí mais e amei, ele falou assim: ó. É, eu... O Franca, o... Eu não bebi água da careta, mas acabei ficando, né? É. Eles falavam que mas eu ficam... acho que eu bebi água daquela careta lá. Era é um lugar meio, meio deserto lá, não assustador, sei, né? Assustador, né? É, assustador. Passei várias vezes é. lá e não quis tomar nada é, é Aquela eu, água, né? essa lá. E ali tinha água boa, né? Perto do é. clube dos Fivagos. Não, eu bebi algumas vezes, é. sim, eu tô brincando, mas... É. Não, mas é. assim, a igreja também muito boa, metodista. sim na verdade, na época começou vários... Porque eu vim para Franca, tinha evangélico não tinha muita unidade. A gente acabou formando o conselho é. de pastores. É, eu, pastor Jorge, da igreja presbiteriana. É, o pastor, pastor Jorge. Zezinho da comunidade. Zezinho, o Zé Macedo. O Martinelli, da Brasil. Martine, Martinelli. E assim é uma história que até arrepia, Antão. gente. Porque a gente começou a orar toda quarta-feira na Metodista. E depois formar o conselho. O conselho está aí até hoje. Quem não conhece a história... É. Né? Eu faço parte dessa história. É. E, <risos> e eu, eu fiz parte do, do conselho, conselho fiquei na presidência. Depois veio o Jonatas. O Jonatas. Né? Depois Rodrigo. o pessoal da Assembleia, quadrangular, foi chegando, Isaac e outros mais. Foi muito bom. É. Sabe? Ah, o Evangelho cresceu muito, né? Porque nós temos uma referência aí viva, relíquia, está com 101 anos, o pastor Juvenal. O pastor Juvenal foi um dos primeiros aqui. No trabalho da Assembleia de e Deus o que eu percebo hoje, só é. falando assim em termos evangélicos Que eu percebo que hoje, que na época que eu vim aqui Que eu comecei em Frank, em 86 Eu não vou falar o nome do pastor Mas eu fui na casa dele né, Levar uma carta de um, de um festival de música que tinha na igreja e Ele falou, não, eu não participo, tal, tal E essa pessoa depois ficou um dos meus melhores amigos Ela já até faleceu Pastor, pastor Paulo pastor, Porte É o Paulo Porte Ah, ele era presbiteriano. Aí ele falou, eu não, é. não vou participar, mas aí eu falei, Paulo, mas você não vai, mas libera o pessoal para ir. Aí ele começou e tal, e a gente ficou muito amigo. Aí é, o pastor Estava, Paulo e... Portes era presbiteriano, eu ia na e igreja e... dele, ele era da quadrangular. Ele começava a cantar o hino, vim de meninos, vim de é, Jesus. Aí, é. aí, aí é. assim, então, de e, banho assim era como se os evangélicos fossem inimigos. Não estou dizendo é. por causa do, do conselho, as coisas mudaram muito então, mas tal, foi tendo um respeito. É. Porque era um tal de pescar em aquário do outro, né? É, tinha. E, e eu me lembro de uma história com o pastor Zezinho, que algumas ovelhas nossas começaram a frequentar. É, porque ele veio como uma igreja oração, metodista renovada. É, reunião de oração, e aí ele chegou e falou, ó, hum. falei, não, já estou sabendo, não tem problema. Então isso foi criando um certo vínculo, um certo respeito. É. Ali, Entre você sabe os de os onde que surgiu aquele trabalho? A Casa da Bíblia. Eu que fui o idealizador da Casa da Bíblia, depois eu vendi para o pastor Gaspar, que era um contador em Ribeirão aí, Preto. Ele vendeu, ele vendeu para o Zezinho? E, não, os dois ficaram... Eu não sabia, o Zezinho ficou administrando. Era ele ali tinha... na rua da Catedral, da Catedral Franca, perto é. do restaurante ali, do é. Frango, estava uma é. portinha. Ali ele fez um, um trabalho de oração com o pessoal na livraria. Na, na, é, eu na, conheci na ali, aí a gente ficou muito amigo, viu, é. Zezinho, para mim. Porque na época eu comprava é, é, arpa cristã, cantor cristão, a Bíblia, e até comprei muita Bíblia católica, e comprei muita Bíblia, porque não tinha ligação. Acesso à Bíblia, se comprar uma Bíblia, está de presente. Então, eu vendi muitas Bíblias para espírita, porque o espírita gostava da Bíblia é, da sociedade bíblica, que não, não era comentada, né? Porque a, igre... a Bíblia católica era sempre é direcionada, da Igreja Católica, as edições paulinas, Ave Maria. E a, a, e a Igreja da Sociedade Bíblica, atualizada, eles gostava porque não tinha comentários, né? religiosos, assim, deixava a pessoa ler a Bíblia e cada um tirava a sua mensagem. Eu fiz muita amizade. o Paulo, foi muito bom. Você viu que história nós tiramos? É. Falando da, da, da franca do imperador, a cidade cresceu, hein? É registrado aqui a minha gratidão. E a, okay. vida, a vida é um negócio fantástico, né? Marcados por surpresas, né? Não estou falando isso aí porque ninguém imaginava esse negócio, dessa covid com máscara, esse negócio de guerra agora com a... Né? A situação... Como é tá a guerra? Eu não estou eu não acompanhando. Estou tá cravando. A... Ah, tá. é, a guerra está aí. Ninguém imaginava de uma Rússia invadir um país irmão lá, de, de a mesma língua, né Ucrânia, e f... fazer o que fez essas barbaridades, esse Putin. A gente comenta, não tem problema, porque... É, isso também está na Bíblia, né? As guerras, né? E nós estamos percebendo. É, a gente não sabe o que vai virar, né? Agora a pandemia, ela está escondida, né? Mas não acabou não, né? Não, é tá, de vez em quando ela mostra a cara, né? E ela está mostrando a cara agora com força também, né? Apesar das vacinas todas. E nós estamos lá lutando aí para ver se mantendo esse esse regime Ronaldo, então é. tá. Ó. É isso aí, foi muito bom, Paulo. Muito Deus obrigado. Aí. Deus abençoe. Ô Paulo, é. eu vou. Eu vou eu pode tirar a chácara sua aqui, essa, essa frente? Não? Pode, pode? pode? Não tem problema. Eu vou ligar o carro. Você paga o direito autoral, não tem é, problema É, direito autoral, não, que não, você vê as propagandas lá. É, é, como é que é, é jogador? Ride. Não, é, tem não. Uma outra coisa que eles falam. É, é. Direito de imagem. Direito de imagem, é. é. é. Vamos ver se eu, se eu saio sai aqui, ó. Outro. Eu tenho que fazer tudo. Eu vou gravando, filmando. É uma chácara bonita, Paulo. Eu fiquei só ali tá porque... Mal, tá... Só está cuidado, né? Tá, tá precisando de um dono. Ah, que dono é, agora... O dono está no ah, sítio. O dono do assim, agora, sítio. Agora não vai ter desculpa não, viu, Paulo? Né? Então, é. é. Muito bom. Você tem uma área muito boa, a casa boa e seus filhos estão aí, junto, morando aí com você. Deus abençoe. Fala para a Edna que eu mandei um abraço para ela. Então, a te falando. É. Aí, ó, pode falar. Eu estava falando você. Então, aí desde março de 2020 a gente foi pro sítio e acabamos ficando lá. Ficou um tempo lá? Não, nós estamos ainda, né? Eu estou é. morando lá. Mas você vai voltar a morar aqui? Vim para cá com a rua? Ah, eu, eu não Já sei se arrendou como é que lá. Vai ficar, né? Eu aluguei lá, mas é. eu tenho uma va tenho três vacas lá. E tem que tirar leite e trazer é, leite para cá. Uma, uma.. Tem uma vaca que criou, né, dia 29 agora, faz três meses que tem a bezerra, tem uma outra que tá prenha, né, tá pra criar, então a gente tá tirando leite e trabalhando demais lá, né. É, roça é, é serviço constante, né. oito horas não tá dormindo. Né? É, oito horas tá dormindo porque não aguenta, trabalhou durante o dia, né.